Qual a sua rotina matinal? Ah, eu acordo, aí eu tomo uma água e vou ver as notificações do celular, tá ligado? Aí esse tempo que eu tomo a água e vou ver as notificações do celular, passa 5 minutos, me dá vontade de cagar. Porque parou de jogar de Fiddle, mano, é porque tá fraco, mano. Não é que tá fraco, né? É que tem campeão bem melhor e o, os caras do Rayelo descobriu como jogar contra Fiddle. Como que joga contra Fiddle, né? Você tem que ficar invadindo ele e tendo visão dele, só isso. Aí eu só pego se for bom pro jogo. Se tiver campeão melhor, eu pego eu pego outro campeão sem ser Fiddle, né? Flash igual desliza o Sub, é sério, Vitinho, do duelo? Já vem deslizando aí também, Vitinho do duelo, beleza? Fica à vontade pra lançar sua brabinha aí. Vem com nós sem medo de ser feliz, campeão. Tudo bem que vai fazer falta esse flash, galera. Eu tô contra Kartus. Eu tô contra Kazix, mano. Ele vai me matar nível 3, tá ligado? Se ele souber por algum motivo que eu tô sem flash, ele já me invade na minha jungle ali nível 3, né? Só que eu vou ter pressão de lane, creio eu. A bot é uma tristana. Se eu tiver pressão, tá suave. Mas vai beitar o... O... o guerreiro e matar ele. É isso. Falei que eu ia ter pressão, bot. Ó, ainda teve pressão de ainda, melhor ainda E aí, Cazicão, você vai me invadir ou não, hein, Cazicão O 7 tá do meu lado aqui, qualquer coisa, Cazics Só o 7 tá aqui pra me proteger, Cazics Mas tem que entrar na mente desse, desse Cazics aí, mano Que a chance de dar cocô Só de eu estar entrando nessa região é alta, viu Nice, nice, nice O Cazics não sabia que eu tava sem flash, não, rapaziada, eu acho Porque ele poderia ter feito três campos e vindo me invadir muito, muito fácil E ele chega no tempo exato, tá ligado Mano, o 7 tá nível 1, um, rapaziada Que porra é essa, velho? Meu Deus, isso aqui vai dar ruim, velho Ah, redverte Puxa ele, puxa ele Puxa ele que eu arrebento, puxa ele Ah, mano, mas deu bom, tá ligado Mais um aqui, ô Nice, mano, caralho mano. Isso foi muito pog, velho Mano, eu fiquei tipo assim, quietinho, mano Quietinho, quietinho, ainda, roubando a jungle ali Pra ainda, para, ainda Fiquei no caralho Caralho, isso deu muito bom, velho Que early game, rapaziada Que primeiro clear, mano Cadê o C agora, hein, casicão? Mas eu só vi a cabecinha, velho Galera, se eu fosse pisar naquele rio ali Era muito erro meu, tá ligado? O meu mid deu B, a minha Vayne queria dar B também Então eu só respeitei E também meti o pé Vou farmar minha jungle Eu não preciso pegar os aronguejos, tá ligado? Só de eu estar resetando meus campos, ó O Kha'Zix tá nível 3 e eu tô 5 Deixo o aronguejo pra ele ali Ele tinha pressão de mapa, fazer o que, né? Imagina se eu tivesse véio. flash na última play, hein, galera? Não. Caramba, esse que eu tô na mente dele, velho. Vou até apertar o um R aqui, vamos ver se mata ele. Não. Putz, fez bad. Dá pra fazer esse Drake aqui então. Vem, me ajuda eu, filho da mãe! Oh! Porra, é essa, mano? Ih, é de verdade. Chutou, chutou, chutou, chutou, chutou, chutou, chutou. Chutaram, chutaram, chutaram, chutaram, chutaram, chutaram, <risos> chutaram. <risos> mano, o cara não queria parar o B de jeito nenhum, mano Esse safado, velho Caralho, a Vini, mano Ela parou o B agora e pegou duas kills E aí, cara, te ou não te lutaram, mano? Pelo amor de Deus, mano O Kragas doidinho, seco no caramujo O Red Bert, ele vem, ele vem mordendo Ele vem rosnando, mano Porque tem um card se invadindo um cara. Mano, é isso, o Kha'Zix, se ele me mata É só ele pular em mim, ele me mata Só que ele ficando atrás em XP assim Ele tá fudido, mano Ele não vai arrumar nada desse jogo Esse cara tá fudido agora, mano Eu acho que eu morro aqui também, viu, galera. Vou tentar matar o um Kha'Zix, pelo menos. Nice. Você acorda que horas? Seis da manhã, 7, mais ou menos esse horário, mano. Aí eu tenho um limite no máximo 8 da manhã, mano. Aí quando eu acordo no máximo 8 da manhã é porque eu fui dormir de madrugada, tá ligado? Aí é nessa pegada. Vai dormir que horas? Eu tenho até meia-noite no máximo pra dormir, mas geralmente é 11, 11 horas ou uma da manhã. É entre esses horários, onze até uma. Aí tem dia que eu consigo dormir mais cedo, mano. Mas geralmente eu paro de trabalhar 10 da noite, só saca, aí é foda. Vou apertar aí. Vamos ver o que acontece. Ah, o cara tinha ult ainda Vai Tristana Vou tentar ir bot Tristana reseta e nós lança essa braba, é isso Nossa, aí o cara tomou esse do Redberto, mano Acho que eu vou fazer um bagulho bem egoísta, rapaziada Eu vou usar o Aralto só pra mim, tá ligado? É recurso pro card. espero que o meu time não ache isso ruim, mano Não, não, não, não, não, não. Me... Nossa, nada a ver o cara vir dividir o gold, mano Nada a ver, mano. Ele trollou viu, velho? Papo Eto, velho. Qual sua rotina matinal? Ah, eu acordo, aí eu tomo uma água e vou ver as notificações do celular, tá ligado? Aí esse tempo que eu tomo a água e vou ver as notificações do celular, passa 5 minutos, me dá vontade de cagar. Aí eu vou cagar, tomo banho, escovo os dentes, pá, e vou, e vou tomar café, tá ligado? Aí eu tomo café 9 horas, aí quando é fé já é 9 e meia. Aí eu tô lá tomando sol e, e vem ligar stream, é isso, Tá ligado? Patinal é essa, foi isso que eu fiz wow. hoje mano Qualquer coisa eu luto pra matar o Roberto Voltar logo, ele tem zonas, Não, talvez tem Solari Também não, morreu Dá pro 7 virar na ele e matar ela, mano Não dá não? Hum, não vai dar tempo dele usar o W Tá, esses caras tem que ser punidos, hein, mano Vou dar visão e ser completa aqui, Ana Toma Nossa, o cara não achou que ele ia dar B ali não, né, mano Nice, matou ali embaixo também, maravilha Ajuda aqui, Ana Vai ter que flashar, amigão Vai ter que flashar, velho que isso achar, mas ele foi esperto em virar em mim ele, ti ele tinha essa pequena chance De tentar me matar, tá ligado? Ele tinha, pena que não deu Poderia invadir a jungle do cara ali, mano Mas eu posso checar e a jungle dele não vai estar tá up Acho que se eu farmar de baixo pra cima Fazer a em cima e a é mais vantajoso, só, né? Eu camisa, quero tempo véio. na frente Não faz fiado mais não, Marquinhos mano. Pior que tá dando uma pegada mesmo, velho. Vamos família! Nós não era uma família? O cara flashou na humilde pra se matar, mano. Então toma esse ulti na cabeça aí, ó. Toma. Isso foi bonzinho, não tá ruim. Não. Se dá se perdão, o mid, foi ruim. Mas se o mid ficar outro, tá suave, né? Ah, mid caiu. Mas tá bom. Ah, ele não toma. mano. Ah, eu vou dar um jeito de te matar ele. Ah, eu dou um jeito, mano. Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Triple kill, triple kill um R. Ah, ele tem zórias ali, o menino! Tristana, caleca, Tristana, Kha'Zix. Vai, vai, vai. Pula na cabeça. Nem precisou. Boa. Eu tô doidinho pra flashar pra cima dos caras e usar zonias, mano. Se liga. É um barril vizinho dele aqui, mano. Ai, ai, ai. O cara me sapecou. Ai, mano. Eu apertei zonias. Eu juro que eu apertei, mano. Eu juro que eu apertei, velho. Uh! Acertei a única bolinha que precisava, mano. <coughs> a única bolinha... Que? tamanho de chute é esse? Mas a bolinha... Que isso? Cancelou mais auto-ataque, não Caralho, esse cara tá forte Eu tinha que ter conseguido usar dos ônibus no bagulho da N. Mas tá bom, só sai um vivo, né Nem sei como que eu peguei isso, mano Mas eu peguei, velho Ah, tira esse urso Ó, oh, a ult na hora certa Nice, mano Ultzinha na hora certa, mano Caramba, fiz história, hein, mano? Podia ter usado os para pra sair vivo, mas foi melhor morrer logo pro runa até a morte e dar muito dano no R.